Valezinha. E aí? Escutando a sofrência aqui agora, mano. Coisa nida. O que é? Ah, o guerreiro mandou um especial no donate aqui. Acho que ele tá lembrando da marvada. Hum. Coisa nida. Mano, acho que seus idem tomar aqui é full mano. Tá. Ah, MF tá ligado. cara bom. Aqui tem um ar de eu, né, eu vou sempre no seu E, tá? Tá. Essa linha é chata, né? Ah, eu tô de botinha aí, pote. Botinha? Dois. Eu posso laxar, quer? Você que sabe. Vai matar, pai. Valeu, coisa boa. Nice. Gastei heal de bobo né? que acho que não precisava. Ah, dar, só né? pra dar aquela... Um speed, né? Ó, vou botar o clone pra tancar e nós dive. Pode ser, pode ser. pode ser, tô com você. Tô tancando. Eu mais uma boto. Beleza. Caralho, nós é boa hein, mano. Caralho, Porque nós tá tranquilo. Eu tenho a noção do dano não nós tá tendo, mano. Vou assustar só. Ih, flashou ah, tá. Ah. Você foi pra tá? Ai, né? bobo, vai. Ó, e... oh, fui, fui, fui, foi fui, fui. fui. fui, fui. Ladinha, tá eu implorei pra voltar É que eu não sei, não fui, eu falei, eu não fui curioso, né? Pode crer. É amiga. dive, é dive, é dive, vem. Você vem? Eu preciso de um hit. Olha lá. Ah, amigão! Caralho, velho, minha nick é online, mano. Lança no X1 ela, ah, mano. Não, acho que não dá pra lançar, não, Ezinha. Deixa quieto. Ah, tá. <risos> Deixa off. Eu tenho ult, tá? Acho que tá perigoso isso aqui, hein, mano. Você quer ult? Tá, ah, eu vou ter ult. Tá bom. Eu preciso ser o slow. Boa. Beleza. Ah, quer ir? Tá de boa, tá de boa. Pode, pode ser, pode ser. Pode ser. Ai, eu errei o time. Foi mal. Volta, volta. Não tem eu como não, sair. acho que eu vou até, até o final. Ai, ela ficou muito low se pá, mano. Ah não, mais ou menos. Quase. Deixa eu matar os dois agora. Mata, mata. Aham, uhum. e eu falo que foi worth se você matar. Quem é, experimenta jogar o clone pra trás e você pra frente. Mas eu não é, legal, né? vou, vou tentar fazer é isso aí. Bom, acho que você matou. Aê, garoto. Ó, se ele gastou as bombas, mano. Ó. Tancro, hein? Não dá, né? Não, mas eu pego ele ali, ó. Tá. Aí é você. Ah! Tomei Devo... oh, tá de gato. Levou! Ai! Boa, <risos> velho! <véio>. Caralho, velho. <véio. risos> é, o cara véio, se fechou velho, ainda, tá? Se bate o zilha ali, era lindo ainda. Não consegui, velho. Eu ia roubar a jungle do cara aqui, mas deixa aqui. Mas, ah, é tá zilha aqui, cita, mano. Mas ele passou por você? O que aconteceu, Marquinhos? Ele foi por ele trás, onde? não? Acho que foi por não, trás. Não, tem o um ar aqui, tem o um ar aqui. Ué? Passou não. E você mano. tava aqui? Não, ah, por então. não passou, não. Você então, não deixava passou, ele aí, passou. não. Passou? Passou? Solei aqui Beleza. não pra compensar. Boa, boa, boa. Você é louco, hein, mano? Mó dano nesse boneco, né, velho? Mas agora uma pergunta aqui, Azinha. Até assim, até... Não precisava não, de eu fazer gosto, essa não. pergunta, não, não. Forma, não. É, você já imagina, né? Eu, ia perguntar... isso, né? eu ia perguntar quem do chat mamaria o BRTT, galera. Era ah, isso. Aquela mamada bem. É, deve bem galera. tranquilo, fazendo nada, né? Aquela tranquila, não pega nada. Eu, eu, eu, olha lá o tanto. Tá olha vendo? Olha né? eu, 100%. Aí, olha, aí, eu, eu. Aí, tá vendo? É é, Só o ESA, o pai não. Olha lá. Olha lá. Tá vendo? Eu mais na broderagem. Olha aí, lá. ó, com certeza. Flash ó. Ah. O que nós faz aqui agora? O jogo parece que. Oh. Opa, é, cara. acho que eles vão escalar. Não sei se é bom pra gente isso, hein, mano. Então, o jogo parece talento. Já bom a gente tá fazendo alguma coisa. Vai dar uma merda isso aqui, tá? Mano, é. cadê nosso dano, velho? Que Era a, seu, a brecha mano? que eles precisavam foi essa, mano. Ajuda aqui, ajuda aqui. Acertei um aqui. cara ali, ó. Fala com um cara fechando em você. Ai, mano, o time não caiu pra me dar shield, velho. Pô, você tá azedando, hein, <risos> mano? Cheirinho de que o jogo ficou difícil, caso dessa play, ah, mano. Não tô achando. Foda, né? Ó, vai ter um pagode aqui, ó, mano. Dos bons. Peguei. Prendi também. Pô, mas esse cara não tá mandando. Beleza. Eu Sim, achei foda mesmo, foda-se. Que é isso, Cezinha? Donatário aqui com o nome de BRTT, Pedindo é. pra avisar que te mamaria também. É. <risos> mas, entra... de, mas de novo? Hum. Mano, eu acho que dá pra gente fazer esse Baron Insta, velho. E se alguém estiver ouvindo lá? Ah, aí é a zeda É, então pegar Acho que daria tudo. mesmo. Ó, ele aqui. De ter feito. Beleza. Ah, que não pegou, Nossa, véio. mas tudo, né? Será aqui, alguém me ajuda nesse cara? Aham. Uh -huh. Acho que vocês estão... Ah... Pior que vai dar merda esperar ele nascer, hein, mano? quer ver? Ah não, não. O cheirinho de que vai dar merda ah, ah, Vai lá. Não, pegar. matou lá pelo menos. Acho que não tá dando tanta merda assim não, igual eu imaginava. É. Tá, tá, mas bom. todo mundo ficou muito low lá, então tá de boa. Sim, tá ok, tá ok. Eu posso ultar, hein? É uma boa, mano. Cezinha tá folgado, é. hein? Morri. Tá de boa, tá de boa. Ó. Desesperei, Ai. mano. Tem TP, tem TP. Beleza. Ó, nível meteu o Johnny. Mas é, será que foi bom nela? isso aí? Pra se matar um, Vou mano. Lá. Um que seja. Vamos. Mano, o cara tem hoje toda hora. Um, dois, três e agora. Ah, mano. O cara saiu vivo? Saiu, velho. Se nós virar barão agora, eu acho que era uma boa, mano. Tá, pode ser. Tá? Uhum, acho que nós fazemos bem rápido, velho. Né? Ah, a nível é bugado. Tp. Foi TP isso aí do rapaz. Ó, oh, sabia que nós fazíamos rápido, mano. Mas não dá doux te terminar, não. Não, não, não, não, não, não. Tem fodendo, ah, mano. Se morrer alguém tá aqui, aqui é nós, fudeu, é, né, é, ligado? É igual tá ligado? Só pra sai, só sai. Não, acho que dá pra sair. Ah, mesmo? Se eu morrer aqui é trots. Mas eu só vi a capa. Ó, em mim, em mim, em ele. Louco, louco, louco, biruta Beleza. obrigado já... pelo Como sub, está? Pedro. Foi. Tô indo. Calma. Acho w. que o recarim mata. Eu agora sei. é Baron, hein? Tá Agora eu, eu vou acertar o time. Um, dois, três. Agora, Ezinha. Uh, beleza. É só contar até três, tá, né? menina? Não erra. Morre, Ezinha. Ai, velho. Vai Ajuda, dar, por mano. favor, mano. Com aquela quantidade de caramba. Tirei, forcei o ult do Zillian, mano. Caralho, eu ia solar MF, velho. Que foda, mano. Com dois itens. Não, vim então, eu posso tomar um vinho, Eu falei né? esse dias que eu lembrei de C, mano? Na, na fila da distribuidora, velho. é mesmo? Tem muito tempo, é sério, é sério, tem muito tempo. <risos> mano, esses dias, <risos> foi. ó, na época do Mundial, ta, a galera ta, tava, tipo, bebendo, assistindo o Mundial, né, mano, de tardezinha. Uh -huh. Aí, eu fui comprar cerveja, né, um dia de noite, assim, pra live do outro dia. Aí, mano, eu tava na fila, tinha um corolão que tava na minha frente, assim, lá na distribuidora, mano. Corolão, assim, devia ter uns 60 anos, acho. Deixa nós fazer essa jogada, peraí, aí. Aí, mano, eu lembrei do C pelo seguinte fator, mano, esse coroão, ele tava todo enjoado lá, escolhendo vários vinhos, tá ligado, velho? Aham? Uhum. Aham, aí, aí eu olhei o coroão escolhendo os vinhos, pá, pra... aí eu aí eu falei, mano, eu que vou lançar um vinho também, aí eu lembrei de você por causa disso. Que ah, Você cê, cê, cê era meio vinho, comprei, comprei dois, mano, aí um eu tomei e tem ah, outro ali, tem outro ali, que tá ali há muito tempo, mano, já deve ter uma... Depois você manda a marca. É, fala que é bom. Seria bom. Eu posso olhar ali agora. Aí eu fui enjoado. O cara mostrou uns vinhos lá tal, de 20 conto, 30 conto. Falei, paizão, eu tô enjoado. Mostra uns vinhos braba aí. Aí ele foi e <risos> lançou uns, tinha uns vinhos lá de 60 conto e tal. Aí eu falei, deixa eu ver. Sei, uns é. italianos uns lá. É. Maelé, a impressão, Maelé, a impressão mas... minha foi ah. que você me chamou de velho. Não, Eita, pô, que isso, é só por causa só... do vinho, é só o vinho Eu só deixei passar porque eu tava matando os caras Mas eu entendi que você tá me chamando de velho cara. Não, mano, é do vinho, mano Por que você não gosta de vinho, mano? Você, esse dia você comprou vários vinhos, deixa eu até pegar ele aqui, peraí